Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Na aula de hoje a gente vai tratar de frações algébricas e vamos ver como simplificar uma fração algébrica, como adicionar ou subtrair uma fração algébrica, como multiplicar, dividir e como realizar as potenciações com as frações algébricas. Primeiro de tudo a gente tem que entender o que é uma fração algébrica e esse é o objetivo da nossa aula, e fazer com que vocês é, consigam realizar as operações matemáticas com elas. Bom, uma fração algébrica é uma, uma fração que possui pelo menos uma incógnita no denominador. Então, a gente vai ter um numerador, que pode ter incógnita ou não, mas no denominador, necessariamente, ela vai ter que ter um incógnita. Bom, e como a gente simplifica uma fração algébrica? Qual é a forma mais simples de escrever essa fração? 2ab dividido por 2a² menos 2A. Primeiro a gente vai ver o que ela tem em comum entre numerador e denominador. Repara que no numerador tem 2AB, e no denominador tem 2A quadrado e 2A. O numerador e o denominador, eles compartilham o 2A. Repara que ambos têm o 2A. Tem 2A em cima, 2A embaixo, e 2A aqui também. Aqui... Como é a quadrado, mas é a vezes a, que é a quadrado. Então, ele compartilha o 2a também. Então, a gente vai ter que colocar o 2a em evidência. Você já deve ter visto isso nos anos anteriores. Bom, e vai ficar dessa forma. Nós temos a fração, colocamos o 2a em evidência, aqui no denominador. Então, repara que quando eu multiplico 2a por a, dá 2a quadrado. 2a por menos 1 da menos 2A, então é a mesma coisa, não muda nada. Agora, a gente vai cancelar o 2A daqui de baixo, denominador, com 2A do numerador. Então, em cima vai restar B, e embaixo vai restar apenas o A menos 1. Então, simplificamos uma fração desse tipo aqui para uma forma mais simples de se escrever. Então, é isso que é simplificar uma fração algébrica. Bom, um outro exemplo é o seguinte, eu tenho 6a² vezes b no numerador, e no denominador tem tenho 4a. A pergunta que tem que ser feita é, o que, que eles compartilham? Vamos escrever o numerador de forma mais detalhada. 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. a² eu posso escrever como a vezes a. E b, eu apenas repito. O 4 eu escrevo como 2 vezes 2, e o A eu repito. Então, o que, é que eles compartilham? Aqui tem 2, aqui tem 2, eu cancelo. Aqui tem A, aqui tem A, eu cancelo. Então, resta o quê? Resta 3A e B, 3AB, e 2 somente, porque o A eu cancelei. Então, eu tenho uma fração algébrica desse tipo, e a sua forma simplificada é essa. Então é simples, você tem que ver o que elas têm em comum e simplificar. Bom, a outra é 4a mais 8b, que divide 4. De novo, o que tem em comum em cima? Repara que eu posso colocar o 4 em evidência, porque aqui eu tenho 4, e 8 é 2 vezes 4. Então, ambos têm 4. Não está explícito isso, mas ambos têm. Então, se eu coloco 4 em evidência, eu vou ter A mais 2B. Repara que quando eu faço 4 vezes A, dá 4A. 4 vezes 2B, 4 vezes 2, dá 8, vezes B, dá 8B. Então, é a mesma coisa, não muda. E agora, o que, é que tem em comum no numerador e denominador? número 4 então eu cancelo esse 4 com esse 4 e me resta o quê? apenas a mais 2b então eu simplifiquei essa fração nessa expressão aqui então o próximo exemplo é x quadrado menos 25 dividido por x mais 5 como a gente viu nas aulas anteriores de produtos notáveis que eu posso escrever x menos 25 como x mais 5 vezes x menos 5 se você tem dúvida de como fazer isso volta um pouquinho nas aulas então eu escrevo x menos 25 como esse produto de x mais 5 vezes x menos 5 e embaixo eu apenas repito agora a pergunta que tem que ser feita é o que que eles têm em comum aqui tem x mais 5 e aqui tem x mais 5 mais 5 então eles têm em comum esse termo, esses dois termos. Então, eu vou cancelar os termos que têm em comum, e vai restar apenas x mais 5, que é o meu resultado. Aqui, de novo, um caso de produto notável. Eu tenho esses três termos aqui no numerador, que é a² mais 2ab mais b². Então, vocês vão ver, se vocês voltarem um pouco nas aulas de produto notável, que isso pode ser escrito como a mais b, ao quadrado. Então, repara que tem aquela regrinha de que a gente faz o quadrado do primeiro, 2A, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, então 2 vezes A vezes B, 2AB, mais o quadrado do segundo, o quadrado de B é b quadrado. Então, é um caso típico de produto notável. E embaixo, eu vou colocar aqui eu tenho 3A mais 3B, esse termo e esse termo compartilham o 3, porque ambos têm 3, 3A e 3B. Então, eu coloco em evidência. Então, sobra A mais B. Então, de novo, o que eu tenho em comum no numerador e no denominador? Então, em cima eu tenho A mais B quadrado, que eu posso escrever como o produto dele, dele por ele mesmo. Embaixo, eu tenho 3A mais B. Então, eles compartilham o numerador e denominador, o a mais b, entre parênteses. Então, eu cancelo o a mais b com o a mais b, resta em cima o outro o a mais b, que é o que está aqui, e resta o 3. Então, eu simplifico uma fração algébrica relativamente grande numa pequena. Então, é isso, é simples, você tem que ver apenas o que eles compartilham e simplificar. O outro item é a adição e a subtração de frações algébricas. A gente vai ver dois casos, com o mesmo denominador e com o um denominador diferente. Muda o jeito de resolver. Então, com denominadores iguais, a gente vai apenas somar os numeradores. Por exemplo, eu tenho x sobre 2a mais... 5x sobre 2a, eles têm o mesmo denominador, 2a e 2a, então eu vou conservar o denominador, 2a, e somar os numeradores, x mais 5x dá 6x, repara que eu posso simplificar o 6 com 2, 6 dividido por 2 dá 3, então isso me dá 3x sobre a, bom, a próxima é a seguinte, eu tenho 9B sobre C que soma 5B sobre C, os denominadores são iguais, então eu conservo o denominador e somo os numeradores, 9B com 5B dá 14B, agora com denominadores diferentes vocês vão ter que fazer o MMC dos denominadores, eu tenho 5 sobre 3x, mais 7 sobre 4x, denominadores diferentes. Então, eu faço o MMC de 3 e 4, e repito o x. Então, repito o x, o MMC de 3 e 4 dá 12. Então, o MMC geral vai ser 12x. Agora, eu pego o 12x, divido por 3x, isso aqui dá 4. Então, 4... Vezes 5, 20. Repito o sinal que está entre eles. Mais 12x, dividido por 4x, isso dá 3. 3 vezes 7, 21. Então, 20 mais 21, 41. E repito o 12x. Não dá para simplificar é, 41 com 12, então esse é o meu resultado. Bom... Novamente, denominadores diferentes, 5A e A. Então, na frente do A, a gente tem um 1. Né? Então, eu repito o A, que é uma incógnita, e faço o um MMC de 5 e 1. O MMC de 5 e 1 é 5. Então, o MMC geral é 5A. 5A dividido por 5A dá 1. 1 vezes Y dá Y conserva o sinal que está entre as frações 5a dividido por a isso dá 5 5 vezes 2 10 então repito o y que está aqui dá 10 y agora eu tenho y menos 10 y então isso aqui vai dar menos 9 y e sobre 5a que não está multiplicando ninguém então 9 não simplifica com 5, isso é meu resultado. Então, a subtração dessas duas frações algébricas dá esse resultado. Então, é simples, tem que fazer apenas MMC e trabalhar como vocês trabalham normalmente no caso de frações. Agora, na multiplicação de fração algébrica, a gente vai ter que multiplicar normalmente como a gente multiplica qualquer fração. Numerador por numerador e denominador por denominador. Um exemplo de multiplicação de fração algébrica vai ser 3 sobre x vezes 5y sobre 2. Então eu multiplico o numerador por numerador, 3 vezes 5y dá 15y, x vezes 2 dá 2x, não tem como simplificar nada aí e esse é o meu resultado. 4x² sobre 2 vezes 3y sobre 5x, então eu tenho... 4x quadrado vezes 3y dá o quê? 4 vezes 3, 12. x quadrado vezes y dá x quadrado y. 2 vezes 5x dá 10x. Agora eu tenho como simplificar o x, porque ambos têm x, x no numerador e x no denominador. Então, x quadrado é x vezes x, eu cancelo um desse x com esse x do denominador. Isso dá... 12x² vezes y sobre 10x, x² aqui no numerador é x vezes x, e um desses x cancela com x do denominador, então fica só apenas um x em cima. Agora, 12 dá para simplificar com 10, eu divido em cima e embaixo por 2, 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5, e o y que não simplifica com ninguém é repetido. Então, a multiplicação dessas duas frações dá esse resultado aqui. Na divisão de fração algébrica, a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolve uma divisão de fração comum. Então, qual é o, como a gente resolvia antes? A gente conservava a primeira fração, trocava o sinal de divisão por multiplicação e invertia a segunda fração. Como é o caso que a gente vai fazer agora? X² sobre 4, que divide 5x sobre y. Então, a gente conserva a primeira fração, que é o que está aqui, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda. O que era denominador vira numerador e o que era numerador vira denominador. E agora a gente volta para o caso de multiplicação de fração normal. Fica, vamos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador x² vezes y dá x2y. 4 vezes 5x, isso dá 20x. De novo, aqui o x simplifica com x de baixo, x² é x vezes x, um desses x cancela com esse x do, do, do denominador, então em cima vai restar apenas xy sobre 20. De novo. 2x sobre 3, que divide 5y sobre y. Conserva a primeira fração, troca o sinal por multiplicação e inverte a segunda. E a gente resolve com multiplicação normal. 2x vezes y, 2xy. 3 vezes 5y dá 15y. Em cima tem y, embaixo tem y. Cancela. Fica apenas 2x sobre 15, que é o que está ali. Na potenciação de fração algébrica, basta elevar o numerador e o denominador à potência que a fração está elevada. Então, como a gente vai fazer isso? Eu tenho 5 sobre y e tudo isso está elevado a 2. Então, eu vou elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Então, eu aplico a potência no numerador e no denominador. É uma regra de potenciação simples. A gente já viu isso. Então, 5 ao quadrado é 25, y ao quadrado é y ao quadrado. Então, a potenciação, essa fração elevada ao quadrado, dá esse resultado. Aqui, 4 ao quadrado sobre b ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Eu aplico o expoente 2 no numerador, então, mas agora aqui eu tenho dois termos. Mas aqui eu tenho o 4 e o a. Quadrado. Eu tenho que aplicar a potência a esses dois valores. Então, eu fico com 4 quadrado, porque o expoente cai sobre o 4. E o expoente também tem que cair sobre o a. Quadrado. Então, tem um a quadrado, também ao quadrado. Embaixo eu tenho b3, e o expoente vai ter que cair sobre ele também. Então, eu tenho b3. Ao Agora, 4 ao quadrado dá 16. Aqui eu tenho um caso de potência de potência. A gente já viu isso nas regras de potenciação, que no caso desse, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Eu multiplico 2 vezes 2, que dá 4. Então, esse resultado aqui dá A à quarta. Aqui embaixo a mesma coisa, potência de potência. Eu tenho que multiplicar... Os dois expoentes, eu repito a base, que é o B, e multiplico os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu tenho um B a sexta. Bom, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e pratiquem bastante nos exercícios. Até mais. Tchau.